Ai, mentira que você não tem mais essa data. Como assim, cara? Pelo amor de Deus. A gente precisa se mudar, se mudar. Você me confirma isso até o final da tarde de hoje? Sim, na hora que eles estiverem embalando, tipo assim, ó, isso aqui vai, isso aqui vai, isso aqui não vai. Pode deixar dentro do armário. Separar não? Pode deixar dentro do armário, isso aqui pode ir, pode ir, pode ir, pode sim, ir. Sim, sim. Tem uns bananinhos, não, não tá, mas Agora sim, a Agora os acrílicos tem muita coisa legal. Ah, sim, tem uma caixa acrílica. Coisa tem boa. umas escadinhas de acrílico, é, tem. Algumas caixas de plástico que talvez eu ainda use. Na semana passada eu já tinha previsto que ia ser essa correria, porque eu não conseguia adiantar a minha mudança e nem a do cliente, ou seja, tudo ficou pro mesmo dia, né? Mas como nós somos daqueles que a gente não desiste, arregacei as mangas e caí para dentro. Eu não quero que você sinta de pena de mim não, tá? A minha intenção aqui é muito além de fazer a blogueiragem. Eu quero te motivar a sair do lugar, a colocar em prática o que Deus colocou no seu coração, a não se preocupar em como. Mas apenas o que você tem que fazer. O como é com Deus. Quando você dá o primeiro passo, ainda que não haja chão para você pisar, Ele cria. Relaxa. Deus é sinistro mesmo. Eu posso te provar de diversas maneiras, mas por hora, só acredita, minha filha. Você pode, eu sou forte. Matei até gigante. Ao longo do vídeo você vai ver que até mesmo que era para dar errado, deu certo. E olha que nós estamos apenas no segundo episódio, hein? Imagina o resto! Bom, vamos lá. Esse dia foi literalmente eletrizante. Ah, eu não te contei, né? Pois é, eu levei um choque daquele, gente. Olha, mas fiquem tranquilas, tá? Sem emoção a coisa não vai, né? Mas agora tá tudo bem, tá? Às vezes a gente precisa mesmo de um choque de realidade. Mas antes de te mostrar a correria e a loucura que foi a minha quinta-feira, eu quero que você conheça a minha nova casa todinha. Eu tomei essa decisão porque vai ser a última vez que você vai ver ela assim, toda vazia. Então não fica chateada comigo não, mas essa loucura de embalagem, caminhão de mudança, vai pra lá, vai pra cá, organização do closet, eu vou te mostrar só na semana que vem. Ai Priscila, só na sexta? Não. Eu decidi na semana que vem soltar dois episódios. E esse primeiro eu vou liberar na terça, mas o outro eu vou liberar na sexta, lógico, né? Agora vem comigo que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, aqui é o terceiro andar, né? Aqui, gente, ó, usem a imaginação, né? Aqui vai ser tipo o um escritório, que vai ser o um reorganize, tá? Então aqui a gente tem uma áreazinha, tipo um hall. Talvez a gente já faça até uma pequena salinha aqui e aqui nessa entradinha tem um ponto de água e tudo mais. Talvez a gente bote uma geladeirinha. Umas coisas para não ter que ficar descendo lá na cozinha, sabe? Uma cafeteira, umas coisas assim para Porque a cozinha lá no primeiro andar, né? Então pra gente poder ficar trabalhando o dia inteiro aqui e não ter que depender de ter que descer na cozinha, entendeu? Né? Então aqui provavelmente vai entrar uma mini copa. Aqui a gente tem uma pequena varanda que dá para um lado, mas que... Não temos nenhuma pretensão com essa varanda, pelo menos no início. Mas temos uma coisa maravilhosa aqui no canto, né? Porque no cantinho temos um quartinho de coisa. Ele tá trancadinho. Ah, não, tá aberto. Nesse momento só tá cheio de tinta e resto de obra, né? Mas vocês já sabem, né? Vai virar um canto organizado com o quê? Produtos organizadores, malas, todas aquelas coisas de um quarto organizado de apoio da casa. Nada de quarto de bagunça, porque aqui nessa casa não tem quarto de bagunça. E aí, adentrando o outro quarto, vamos ver aqui, ó. Aqui, né, essa parte maior vai ficar o escritório do Hugo. Ele provavelmente vai querer a mesa dele aqui, pra poder ter a vista pra lá, que ele tem a vista das montanhas. Aqui a gente consegue ver de um lado o pôr do sol e aqui o nascer do sol. Então tem uma vista bem bacana daqui de cima. Aqui é um varandão que a gente tem, que vai ficar um varandão tipo de resenha, de reunião. Vai entrar uns ombrelones aqui que a gente tem hoje lá na outra varanda. A gente vai trazer pra cá, porque também é a soleira que pega, né? Meio dia, o som fica bombando. Mas no finalzinho da tarde, assim, fica muito gostoso. Aqui bate um vento bom. E aqui vai ser essa parte daqui, o escritório do Hugo. E mais uma mesa também pra quando vier a gente trabalhar com a gente. Então a gente tem uma mesa grande com quatro cadeiras hoje em dia para quando vem a galera trabalhar com a gente. E ali dentro... Aqui, trancadinha nesse cantinho, ficarei eu. De castigo. Não, mentira. Aqui vai ser o meu escritório. Onde ficaremos? Faremos ele ficar bem bonitinho. Rosa. Aqui vai ter minha parede de plantinha. Aqui eu quero meus papéis de parede, meus quadrinhos. Todas aquelas minhas coisas para a gente poder fazer live e fazer tudo aqui. E aqui tem um banheiro. Ele tem até banheiro, gente. E este é o terceiro andar onde vai ser a empresa, ou seja, primeiro e segundo é casa, né, e terceiro é empresa. Isso é legal porque a gente conseguiu fazer aqui algo que a gente tinha na outra casa, né, que é separar um pouco é, a casa da empresa. Temos, ó, um quartinho com a senhora Bia resolvendo coisas no nosso delicioso hall, muito confortável. Aqui vai ser tipo o partinho das crianças. A gente não sabe bem como vai dispor aqui os móveis, até porque eles não têm móveis. Então a gente vai comprar daqui a pouco vai pensar nisso tudo. Por hora ele só tem um armáriozinho meio aberto, tipo um closet, que eu comprei abertinho que vai ficar aqui com as roupas deles. E aqui tem um banheirinho. <risos> Ó, oh, aqui o banheirinho deles, e a gente tá vendo também se fica pronto até a gente entrar um blindexzinho para não olhar tudo a gente começar a dar banho neles. Quando a gente tem algo muito grande para fazer, como é uma mudança para uma casa como essa, uma casa que tá no osso do zero, tudo é importante. Tudo é importante. Se a gente começa a olhar, a gente pensa assim, ah não, porque tem que botar ar-condicionado. Tá, tem que botar ar-condicionado em todos os quartos, são muitos hum. ar-condicionados. Ah, tem que botar blindex. Ah, são muitos blindex, tem que botar em todos os banheiros, são seis banheiros. Aí você começa a entender o que que é urgente. Entendeu? Isso é pra tudo na vida, né, gente? Nesse momento... A gente precisa selecionar o que que é urgente pra se mudar. A gente precisa sempre, em qualquer projeto na nossa vida, é olhar o macro e começar a digitar tá, o que que é prioridade. Porque senão, gente, tudo na nossa vida é sempre urgente. A gente sempre tem uma lista imensa de tarefas para fazer. É, muita gente me pergunta, né, assim, nossa, vocês são muito corajosos, vocês fazem... A gente não é corajoso não, a gente só é organizado, entendeu? <risos> Por sermos organizados, a gente consegue ser corajoso. Aí, aqui embaixo dessa escada, gente, isso aqui eu já tô bem imaginando um armáriozinho bem bacana a gente colocar, talvez fazer um mini roupeiro, uma coisa muito legal, porque esse espaço aqui é um espaço é muito útil, né, gente? Precisa colocar um armário aqui dentro. Aqui vai ser o nosso quarto, ó deixa eu ver, não tá molhado não, tá? Podemos entrar. Aqui vai ser o nosso quarto, aí aqui ó, tem um dentinho que provavelmente vai rolar uma, uma mesinha de trabalho ou de maquiagem, alguma coisa assim, a gente ainda vai fazer isso, é, aqui o quarto comprido né, a cama vai ficar lá, aqui vão entrar as luminárias mais tarde e aqui a gente não sabe direito o que que vai fazer, você vai botar alguma divisão, sabe, é, um sofazinho, televisão, essas coisas assim, a gente até hoje não usava televisão dentro do quarto, mas pode ser que a gente queira colocar aqui e fazer um quarto mais agradável dessa vez. Cortina que vai entrar, porque eu não quero ficar olhando tudozinho, né, tem uma varanda bem pequenininha assim, aqui é a nossa suíte, banheiro, essa é bem boa, gente. Ai, olha, glória a Deus, eu nunca imaginei que eu ia ter um banheiro desse, gente, com duas duchas. Que eu não tenho que ficar esperando o Hugo terminar o banho pra tomar banho também. Olha que coisa linda! Não é? E com banheirinha também. Banheira dupla do lado. Aí aqui sim vai ser a prioridade, né? Acho que vai entrar aí nos próximos dias um blindexzinho aqui. Senão quando a gente tomar banho, vai molhar tudo e aqui também não é uma cuba dupla mas é uma cuba com duas torneiras o que é muito interessante também porque não precisa ficar esperando o outro terminar de fazer a barba para escovar o dente facilita demais o banheiro é até bem grandinho bem gostoso e aqui vai ser o nosso closet né vocês que conhecem meu closet hoje gigante eu tive que fazer umas orações, assim, pra entender que esse closet vai ser menor, entendeu, gente? Mas tá tudo bem. Ó, não tem luz ainda, não sei como é que vai ficar essa, essa iluminação aqui pra vocês verem. Ele é bem piquitito, gente, se for comparar com o closet que eu tenho hoje. E assim, a princípio é pra dividir eu e o Hugo aqui. Se eu vou expulsar ele desse closet daqui a pouco, eu não sei. Veremos, as coisas vão caminhar, entendeu? É, por hora a gente vai fazer um closet aqui aquele closetzinho que eu mostrei para vocês no desenho improvisado depois a gente vai fazer um closet bacana aqui desenhado vamos conversar com arquiteta e tudo mais mas eu não sei se ele vai ficar aqui não sinceramente amor eu te amo mas assim dividir o closet com você não sei se vai dar tá que é pequeno esse aqui é um primeiro quartinho que tem perto da escada aqui ele estava até limpando esse tem uma varandinha que dá Pra frente da casa, né? A varandinha até bem boa, varandinha grande o quarto tem um espaço legal também. E aqui tem um outro banheiro, né? Uma suítezinha. Tá vendo? É isso aqui que eu falei, tipo, ah, vai ser um quarto que talvez fique para algum hóspede e tal. Especialmente, deve ser, pelo menos a princípio, a gente vai montar um quarto de oração. É um quarto que a gente vai fechar só a cortina ali. E vai ser um quarto de oração nosso, um quarto que a gente gosta de entrar e ficar orando e ninguém incomoda a gente, vai ter um negócio aqui na porta que ninguém pode entrar O banheiro é só pra fazer xixi, lavar a mão mesmo, então ninguém vai tomar banho aqui a princípio No quarto das crianças a gente pretende fazer um quarto pra quem vier visitar a gente dormir lá Então de uma forma que seja uma cama bacana, né, que dê para um adulto dormir então aqui, tipo, a princípio não vai ter muita coisa, entendeu? Vai ser mesmo um caixinho de oração, ou botar ar-condicionado, é quente, aberto, pega um solzão de frente. Mas é isso, vai ser um parto muito especial. Não vai ter muita coisa de decoração, vai ser, mas vai ser muito especial. É, e aí aqui a gente desce. Aqui tem a escadinha, vamos ver lá embaixo. E aqui é a sala, né? Assim, é, provavelmente aqui vai ser uma parte de sala de estar. E aqui onde tem aquele fio ali pendurado, a parte de jantar, assim mesa e tal, que dá para essa porta, que dá para acesso para a área gourmet. Lá fora também vai ter todos os móveis que a gente tem já hoje lá na nossa varanda, uns sofazinhos, umas coisas assim, uma mesa também com cadeiras para fazer churrasco lá fora ou para complementar essa área daqui de dentro, né? Se abrir assim fica bem legal dá para receber bastante gente fazer um almoço grande de repente aqui vai ser uma entradinha vou botar alguma coisa um negócio para botar sapato que o pessoal tirar sapato quando entrar aqui tipo, a porta de entrada da casa aí esse quartinho daqui vai ser a brinquedoteca das crianças é um pouco menor que a brinquedoteca que eles têm hoje mas vai ficar muito bacana assim principalmente depois que a gente fizer um projetinho aqui dentro com arquiteto acho que vai dar para a gente botar umas prateleiras para poder suspender, né? Quando a gente tem um espaço pequeno é legal a gente suspender algumas coisas, utilizar as paredes, utilizar, botar móveis que suspendam e a gente consiga ter nichos para organizar os brinquedos, para tirar um pouco do chão os brinquedos, né? E deixar no chão só o que eles brincam mais. A princípio eu vou trazer do jeitinho que tá lá, né? É, vou botar uma bela de uma cortina com um painel de blackout, porque aqui também bate bastante sol. Eu vou botar a TVzinha deles aqui, que eles gostam de ver desenho. E o legal é que aqui é um quartinho que fica bem no primeiro andar, perto da sala, perto da piscina e da área gourmet. Então, mesmo quando tiver... É, ah, estamos recebendo alguém, estamos fazendo um almoço. As crianças podem vir para cá brincar, vão ficar sempre aqui por perto, né? Não precisam ficar, por exemplo, no segundo andar. Então, a gente pensou nisso, vamos deixar eles aqui. Gente, olha essa porta. Ai, gente, eu nunca imaginei que eu ia, ia morar numa casa que tem uma porta dessas bonita, dessas de Pinterest, sabe? Que tem esses negócios assim de dedo. Ai, gente, olha, glória a Deus. Que presente. <risos> Vamos ver aqui o rachinho, que eu acho que aqui não tá molhado não. Pra cá dá pra ver. Aqui, a gente tá bagunçadinho, que tá sendo limpo, né? Aqui é o um lavabo, tá? Tem um lavabo bem bonitinho já, ó. Eu já vou dar uma decorada, ele vai ficar bem bonito. Nem precisa de muita coisa. Aqui é a cozinha. Uma cozinha bem quadradona, bem ampla. Desse lado de cá é onde normalmente se faz aquela coisa assim, tipo um monte de armário. É, geladeira, aí bota armário, bota dispensa, bota aquele negócio que eles chamam de torre quente, né? que Fica o forno, com micro-ondas, com o que tiver que botar e mais armário em cima. E aqui desse lado é a bancada, né? Embaixo vai entrar armário depois, mas por hora vai entrar só o cooktop aqui que o rapaz fura <risos> pra botar a máquina de lavar louça que fica aqui embaixo e alguma coisa assim pra deixar as panelas e tal, talvez alguma caixa grande que por hora fique com as panelas só pra não ter que botar aqui pro outro lado E é isso, Luminária. vamos entrar Aqui pra fora, ó Do lado de cá é a área de serviço, que é bem grande também, eu pego um solzinho bom para poder botar as roupas no varal, né, para secar, aí aqui já tem essa altura assim para poder botar a máquina de lavar, é, não tem, só temos a máquina de lavamento que ela vai secar, do lado os cestinhos, aqui vão ficar os cestinhos organizadores com os produtos e tudo mais, enquanto eu não tenho armário, e aqui embaixo, de repente, eu deixo mais alguma coisa com produto de limpeza, balde e tal, e como aqui tem um quartinho de apoio, fechado? Não, tá aberto. Como aqui tem um quartinho, eu devo colocar uma estantezinha com alguns produtos e com algumas coisas assim, aquelas coisas que a gente usa na casa, sabe? É, pra manutenção da casa e tudo mais. Eu hoje tenho isso num quartinho de apoio lá na outra casa. Então eu vou botar aqui também uma estantezinha pra isso. Se aqui depois vai virar um quartinho de empregado alguma coisa assim, eu não sei, né? Hoje a gente não tem ninguém que durma aqui em casa, mas pode ser um quartinho até de hóspedes, né? Porque é um quartinho bem bom, tem um banheirinho, um banheiro super bem feito, bonitinho e tal. E também vai entrar luz aqui agora, então vai ficar bem bacana. E aqui dá acesso para esse corredor que dá lá para entrar na casa, então é uma entrada tipo de serviço da casa, né? Que dá para tipo, um, um fornecedor... Ah, vem o cara limpar a piscina, por exemplo. Ele entra por aqui, vai direto lá para fora para limpar a piscina. vem ver a parte aqui de fora. Aqui é a área é gourmet. A área gourmet é um negócio muito chique. a área gourmet. É a churrasqueira, né, gente? Que é parte da churrasqueira, pia e tal. Aqui vai entrar uma geladeirinha que a gente tem. Que é uma cervejeira, né? Mas hoje em dia vai ser uma... O que? Refrigeranteira? Não sei, Negócio para guardar água. E aí aqui provavelmente depois vai entrar um armário, alguma coisa assim, porque é um espaço bem bom aqui embaixo para guardar panela e tudo mais, coisas de churrasco, né? Aqui também provavelmente vai depois entrar um armário. Por hora a gente vai deixar as coisinhas de, de churrasco e, e de área externa mesmo em caixas, né, meu amor? Vou organizar tudo em caixa organizadora aqui fora. Vai ficar tudo bem bonitinho, é isso gente, aqui tá churrasqueirinho, chuveirão, famoso chuveirão né, que tem que ter. Aqui a gente vai botar nossas espreguiçadeiras, um ombrelone, piscininha, pra cá vai ser a areazinha mesmo de convivência, a gente tem uns banquinhos também altos que vão entrar aqui, como bancada, e aqui a gente tem já mesa com cadeirinha, sofazinho e tudo mais que vai entrar aqui, e aqui tem mais um banheirinho aqui atrás, acho que já tá até limpinho. Tá, o banheiro também já tá limpinho, esse banheiro é bem bonito também, olha. Bem bonitinho, banheiro de visita, a piscina tá um pouco suja que caiu um monte de folha nela. Mas ela é bem bonita. E é isso, gente, vimos a casa toda, viu? Uma casa muito boa, muito ampla e agora a gente tá aqui, tipo, correndo contra o tempo <risos> e filmando tudo pra mostrar pra vocês, porque a nossa intenção é também é, mostrar para vocês que é possível, entendeu? É possível, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Vocês vão participar disso tudo, tá bom? Beijo e até daqui a pouco. E no próximo episódio do Diário de uma Mudança, com Priscila Saboia. Deixa eu te falar, eu devia estar lá na casa agora, porque a gente tem piscineiro, limpando a piscina. a gente tem gente chegando com caminhão-pipa, a gente tem o rapaz do, do ar-condicionado que se perdeu no caminho, a gente tem o rapaz tá fazendo a tela de proteção da piscina. E ainda por cima o Hugo me mandou vir pra cá pra pegar essas coisas, todo o povo lá esperando. E por conta de Hugo Dias eu tô aqui, ó, perdida com a hora aqui, o povo lá esperando, tudo atrasando lá por conta de eu estar aqui. Acredita? Acredito.